Bom dia, Voltamos agora para a nossa aula sobre outra partícula. Sim, outra partícula. Essa é muito importante também. É, e ela vai falar sobre adição, adição de substantivos. Isso aqui é bem simples, na verdade, não é difícil de entender. É, só que, para vocês não se confundirem, essa aqui, é, essa partícula to, é, o to tem muitos sentidos, tá? Mas a gente vai vai aprender hoje só o sentido de adição de, sub de substantivos, tá? Esse vai ser o sentido de hoje, porque tem muitos outros sentidos que o, o to é, tem, tá? Mas hoje vai ser só nesse sentido de adição, tá bom? Ok, então vamos lá. A gente tem aqui, é, então, o to funcionando como uma, uma partícula que vai somar substantivos, tá? Somar substantivos, atenção. Tá? Então a gente tem, por exemplo, substantivo A e substantivo B. Então, se a gente quer somar um substantivo é, e o outro substantivo a gente colocar vai colocar tô, tá? Tô grudadinho com o primeiro substantivo, tá? O tô, to, a toda partícula, na verdade, sempre vai vir grudado, to, grudada no primeiro substantivo. Tá? Então aqui a gente tem o quê? gato e cachorro. <risos> Dois animais super fofos, super aí, né? Então, neko to inu. Neko to inu. Aí, então, neko, gato, inu, cachorro. Então, só estou falando aqui gato e cachorro. Gato e cachorro. né Bem simples. Então, gato e cachorro. Nada mais é que um e mesmo, tá? Gato e cachorro. E aqui a gente tem uma girafa e um elefante. Kirinto zo, kirinto zo, tá? Então girafa e elefante, tá? Kirin é o nome da, daquela cerveja, assim, tá? Kirin é de elefante, é, de <risos> girafa mesmo, tá? Kirinto zo, <risos> To elefante. E aqui temos o no hito to o no hito Otoko no hito to hito to o no hito uhum. Então o to o só o toco é homem, né? Sexo masculino. o no hito hito é pessoa, né? E esse no seria Aquela partícula que a gente viu, né? De posse. Mas não é exatamente essa partícula, né? O tokonahito pensa em isso como pessoa do sexo masculino, tá? Essa é uma palavra inteira, assim, pessoa, homem, tá? Pessoa do sexo masculino. E onnanohito, pessoa do sexo feminino, tá? Isso aqui é uma palavra inteira, uma palavra mais completa para dizer mulher, tá? Uma mulher. Se você falar só on-na, on é feio, tá? E só otoko também é feio, tá? Não não diga assim, ah, para falar uma mulher on-na, on é bem feio, tá? Normalmente, se, se você falar on -na", geralmente homens, para falar, ah, aquela on-na, anon aquela mulher é muito grosseiro, né? Tipo quando você tá falando assim, ah, aquela lá, aquela gostosa lá, ah, é horrorosa. Não, não falem assim, tá? É muito pejorativo. Vou falar só onna. Se você quer falar aquela, ah, aquela mulher, ou ah, você referiu uma mulher, ah, aquela mulher, chama ela ali, onna no hito, onna no hito, tá? coloquem em no hito, né? pessoa, mulher. <risos> falar onna só é feio, tocou também. Não. E kareshi, kareshi é namorado e canojo, namorado. Tá? Então, to kanjo, nojijo. Ah, já ouviram falar desse anime? Karekano, né? Kare -ka muito famoso. Kare to kanojo". Então, namorado e namorada, tá? Pode ser também kanojo to kareshi, né? Namorada e namorado. Ok? Então, tá dando para entender? O to, basicamente é um e para somar substantivos. Atenção, substantivos. Aqui a gente tem países, né? E a gente tem uma pergunta. NANIGO GA DECIMASUKA? NANIGO GA DECIMASUKA? GA. Hmm, GA Nani, go ga ka? nani go seria que línguas, né? NANI é o que ou quais, né? Qual. GO é idioma, língua. Então, nanigoga GA que idiomas você consegue falar? Que idiomas você fala, né? Então, a resposta Portugaru-go-to Eigo-ga dekimasu. Então, portugaru go seria língua portuguesa, né? Aqui, no caso, tá língua portuguesa do Brasil, né? E ego. Eigo seria língua inglesa, tá? Eigo. Então, se eu quero falar que eu sei falar língua portuguesa e inglês, né? Eu digo, Português e inglês ga dekimasu, tá? Português e inglês ga -de Aí, então tem um substantivo, dois substantivos. Aí eu consigo juntar com to. Ai. Mas se eu sei falar três idiomas, uau. Nani go ga -de Portugal to e goto, spengo ga dekimas. ai Posso falar assim? Sem problema nenhum, né? Falar colocando to, to. Duas tos, né? Toto. To. É tipo a gente falar, né? Português, e em inglês, e espanhol. No português fica meio estranho a gente falar, né? Vários es. Quando tem mais de um. De, de dois elementos, né? Então, fala português e inglês e espanhol. Normalmente a gente põe vírgulas, né? Fala português, inglês e espanhol, né? No japonês também dá para fazer isso, a gente não precisa repetir to to to to, né? Portugaru gotou, e to, goto, mas você pode, sem problemas, né? Mas tem uma outra opção. Que que dá para fazer? Portugaru go Vírgula, né? Não precisa falar vírgula, cara. claro, né? <risos> go, ego, so-te. ga So-te, so-te. Né? Você pode usar so-te. Esta palavrinha aqui também significa e. Tá? Só que esse e, é, ele é usado não tanto assim que nem Portugal, go, so-te, gadaqui né até pode mas não fica tão assim hum, parece que você deu muito espaço entre uma palavra e outra para usar só nesse caso aqui você pode porque tem mais de dois elementos né então <tú> portugal ego só este funciona exatamente igual no caso de botar vírgula né? e depois esse ezinho né para separar mais de dois elementos, tá? Então, você pode colocar dessa maneira. O soste também é um e, só que funciona desta maneira aqui, tá? E também início de frase, né? Você terminou uma frase, ah, blá, blá, blá, né? E, começando uma frase, né? E, além disso, né? Você pode usar também, tá? E agora, só para, isso aqui é mais para curiosidade. Se eu quiser falar, por exemplo, este gato e cachorro são bonitinhos e bonzinhos. Hum. Como é que eu vou falar isso? Então, este gato e cachorro, né? E. E. Tem dois E's aqui, né? Então, este gato. Então, este é. Kono. Kono. Neko. To. né? Inu. Uá. Quanto a. Este gato e cachorro, né? Kawaii. Des. E vou usar exatamente o que eu falei agora. Soshite. Yasashi. Des. Opa, botei dois i's aqui. Não sei. Yasashi. Des. Yasashi. Des. Ó, oh, Yasashi, né? Kawaii. Uhum. E como é que eu vou... Já tá escrito aqui embaixo, né? Esqueci de botar a animação. <risos> eu posso colocar junto, né? Esse gato e cachorro são bonitinhos e bonzinhos, né? Não preciso botar esse ponto aqui. Inútil, né? No, no, no português também. É, daria pra colocar tudo junto. Será que a gente colocaria, né? Kono inu to... Nekoto inu to yasashi? Não, né? Por que, que não dá para colocar? Porque to a gente usa só para substantivos. E kawaii e yasashi são adjetivos, né? Bonitinho, bonzinho, não são substantivos. São adjetivos. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem em português, pelo menos. <risos> então, o que acontece? A gente vai fazer isto aqui. ó. nekoto e wa kawaii te yasashi des. totemou yasashi des. Totemo aqui é muito, tá? Entrou de, de, de bobeira aqui. Então, kawaii kute, totemou yasashi des. Só que é uma outra forma, tá? Não precisa se preocupar com isso, mas é só para dizer assim, é, é só para explicar que o to não vai ser usado nesse caso, tá? Porque kawaii e yasashi não são substantivos, tá? Só para deixar bem claro, to só vai ser usado com substantivos, ah, substantivos são tipo coisas né que mostrei aqui borracha cachorro nomes né de pessoas ah, essas coisas né não, não são ah, qualificações tipo ser bonitinho ser frio ser quente né ser estar cansado né esse tipo de coisa ou verbos não tá? então é isso Vem, se vamos treinar Vamos lá. Primeiro, vamos corrigir os exercícios da aula anterior. Vocês fizeram? Hum, espero que sim. Se não, façam agora. Dê um pause aí e façam. A aula anterior, a gente falou sobre o O, né? Partícula de objeto. Então, vamos corrigir. A pergunta era, O que você está fazendo? O que está fazendo? O garoto aqui está comendo o né? Então, é isso que ele está fazendo, né? O <risos> wo tabeteimasu. Nossa, difícil escrever isso aqui. Não fica bonito? Só para escrever o kanji aqui de taberu, né? Tabeteimasu. Tá? E aqui, o que eles estão fazendo? Estão assistindo televisão, né? Terebi, Te é televisão, né? Terebi, o. Isso aqui é o Kanye de Miru. Miteimas. Mi, né? Mi, -imasu. Estou assistindo. E aqui ela está ouvindo música, né? Ongaku. O. Que. teimas. Que. teimas. Ela está escutando música. Tá? Então, espero que tenha ficado claro a ideia de que o O, ele vai sempre indicar quem é o objeto, né? Que sofre a ação do, do verbo de ação. Tá? Então, sempre vai vir uma ação aqui em seguida. Uma ação que. Dê para responder a, a, a essa pergunta, né? O que? O que está fazendo? Tá. Ok. Agora vamos para os exercícios desta lição. Então, kai sai a Lição é do to, né? Maçã e uva são deliciosas. Uhum. Maçã e uva são deliciosas. Vamos lá, vamos lá, nada, só que é para vocês fazerem, depois corrigir, eu ia fazer agora, <risos> doida, <risos> façam aí, né, então procurem lá, maçã, uva, deliciosa, né, gostosa, de sabor, falo francês, alemão e japonês, isso aqui, fácil, né, ok, é isso, então, Os caras essa Ok, é isso! Espero que tenham gostado, aprendido. Uh, procurem palavras no dicionário, tá? É, recomendo esse dicionário aqui, ó. Se chama disho.org, é o melhor dicionário que existe no mundo. <risos> Não, brincadeira. Mas ele é muito bom para estudar japonês, tá? Se vocês quiserem procurar Kanji. Também dá para desenhar o kanji lá, ele, ele acerta os kanji que você escreve tudo errado, tudo torto, né? Eu sei que vocês vão escrever torto, <risos> ele reconhece <risos> pela quantidade de traços também, é muito bom. Então, procurem lá por radical também, eles reconhecem tudo. Bem legal, tá bom? É isso então, é... dúvidas podem escrever aqui embaixo, qualquer coisa a gente tenta responder. え、そう、それ<笑>